realizou-se este fim de semana no Carlos de Amor mais uma ação do Encontro Nacional do Atletismo Juvenil. Nesta edição, dinamizaram-se ações no Porto e em Lisboa. Com o um intuito de contribuir para as boas práticas do atletismo infanto juvenil, foram vários os temas relacionados com o treino da criança e do jovem. A Federação Portuguesa de Atletismo tem dinamizado várias ações de formação por todo o território português de forma a possibilitar a formação contínua dos treinadores e outros agentes desportivos.